falar que seja bem-vindo ao podcast arquitetando por aqui eu divido técnicas e estratégias para tornar você um arquiteto expert na área de TI bacana bem no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre as principais vantagens os principais diferenciais em se utilizar a notação MDL para fazer os seus diagramas de modelagem de dados bacana então bora lá que a modelagem de dados acaba sendo algo como a gente vem falando né e trouxemos também um conteúdo completo o qual fica o convite de você assistir é, depois desse conteúdo tá onde nós exploramos o diagrama tudo como funciona o mdl é que você tangibiliza as suas ideias né e a visão de negócio sobre como vai ser estruturada a camada de dados que é uma camada extremamente crítica quando a gente erra nessa camada é assim sinalzinho vermelho ali certeza que a gente vai ter grandes dores de cabeça no futuro e olha que depois para ajustar a camada de dados a dor é muito grande porque tipicamente você vai ter ali um volume de dados já processado né você vai ter ali é, aplicações utilizando aquela estrutura de dados e aí alterar a camada de dados requer também alterar a camada de aplicação muitas vezes até a front-end e as outras e você vai ter dores de cabeça porque já tinha uma outra versão rodando funcionando com aquele modelo de dados então acaba sendo uma dor muito grande fazer esse tipo de ajuste com a aplicação é, on fly né com a aplicação rodando beleza e nesse aspecto quando a gente utiliza uma anotação mais simples mais fácil de ser é, implementado o nosso desenho de ser elaborado o nosso diagrama né e também de ser interpretado pelos demais membros do time nós acabamos conseguindo fazer esses diagramas com maior frequência né e temos um maior engajamento de todos então é sempre importante que se tenha uma notação simples para fazer diagramas e no nosso caso quando nós estamos falando de mdl simplicidade é o grande forte da notação nós temos poucos elementos poucos conectores e fica extremamente fácil representar a relação entre os componentes sendo essa a primeira grande vantagem desta abordagem de usar o mdl para fazer os seus diagramas a segunda grande vantagem é que nós temos efetivamente padronização. Uma vez que o MDL suporta também o desenho, né, usando os mesmos elementos, os mesmos componentes, os mesmos conectores, é, para camadas de front-end, de back-end, né? para representar os nossos microserviços, as nossas APIs e internamente como que elas estão estruturadas. Então nós acabamos tendo um link entre todas as camadas utilizando a mesma notação. Isso faz com que nós tenhamos uma padronização nos nossos desenhos que é tudo harmônico, né? Não é um ET, uma camada em relação a outra, de forma que qualquer pessoa que entende um dos diagramas de uma das camadas vai entender das outras camadas também a terceira grande vantagem é que o mdl é suportado por qualquer ferramenta qualquer é, aplicação que possibilite que você desenhe diagramas né é suporta o mdl também porque o mdl trabalha somente com formas básicas Então a gente tem o um quadradinho né simplesmente o um quadradinho um dentro do outro ali você consegue representar a sua camada de dados incluindo black box e o conector é simplesmente uma setinha então literalmente até mesmo e uma ferramenta de, de apresentações de PPTs, mesmo, né? Você consegue fazer uso do MDL para fazer os seus diagramas. Então, acaba não se havendo mais desculpas, né?, para se implementar diagramas da camada de dados beleza porque qualquer ferramenta suporta e suporta com facilidade você vai conseguir implementar sem grandes dificuldades e a quarta grande vantagem que eu queria dividir com você é que a anotação mdl vai possibilitar que você desenhe ah, os seus diagramas de dados nos diferentes tipos né de, de persistência de dados ali persistência forte fraca usando banco de dados relacional não relacional indo para modelo lógico ou físico com uma facilidade incrível e tudo no mesmo né na mesma anotação tudo no mesmo diagrama é possível se fazer um diagrama unificado da camada de dados envolvendo todas é, esses tipos de persistência tudo bem e você poderá ver isso na prática no nosso conteúdo completo onde eu demonstro em um exemplo lá no nosso canal do YouTube ou do Instagram é, em detalhes sobre como funciona né essa relação entre os diversos tipos de componentes né para fazer diagramas né e modelagens de dados bacana Ark! bom então reforçando o convite de assistir ao nosso conteúdo lá no nosso canal do YouTube e se você gostou desse conteúdo não esquece de deixar um like para gente porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a ser propagado para mais e mais pessoas e outras pessoas também experimentarem um pouquinho aí de como funciona o MDL e das suas grandes vantagens bacana aqui então nós ficamos por aqui um super abraço até a próxima